Doutor de Marcianos e Bogones. Bogões. Obrigado. Bom dia, como estão? Ei, ok. Já sei que. Pode ser que estejamos um pouco assim, com sono por causa do fim de semana, ontem à noite. Vamos ver se a gente acorda enquanto apresentamos. Isto será, esta será uma, uma co-apresentação com Lefteris e, e eu, mas houve um problema nos, no, no, na agenda em termos de horário. Lefteris não, não pôde estar presente. Bom, vou falar sobre Bogons. E marcianos. Parece algo do espaço é, do, do espaço extraterrestre. Bom, aqui temos que fazer o nosso disclaimer de marca, porque nós temos companhias que são concorrência. Então, uma rápida olhada na agenda. Quem é o Tim Connory? Nosso é, BGP, quais são os. Prefixos de Bogons, por que, que nós nos preocupamos com isso, o que, que nós estamos vendo, o que, que nós podemos fazer a respeito Quais são os comentários que, finais e perguntas, vamos ter um espacinho para perguntas no final Meu nome é John Brown, eu sou CCISSP, também sou piloto comercial Venho fazendo coisas na internet ui, há muito tempo, eu já tenho uma barba cinza agora eu, eu trabalhei para, em roteamento da internet com, para a ICANN há muito tempo. Fiz muitas coisas técnicas na internet e participei globalmente dos NOGs, com, com o Carlos como Carlos e seus e os seus companheiros disseram os Nogs são globalmente o que os que ajudam a construir a nossa comunidade ajudam a construir a colaboração até os concorrentes ajudam quando chegam nos Nogs essa parte da concorrência da comp, da competitividade fica de lado e as pessoas se unem para desfrutar juntos para resolver problemas juntos então eu eh, encorajo vocês a a participar dos Nogs e ajudar a resolver as, as questões. Lev Teres é o cofundador do código BGP, é, é, é, tem um mestrado da Royal Holloway, da Universidade de Londres, ele é apaixonado pelo roteamento do BGP, e os problema, ele acha que os problemas não, não, não, não acontecem na internet mas eh, se vocês quiserem procurá-lo eh, também tem um usem o e-mail e também aí vocês podem encontrar a página deles Team Camry nós somos uma organização de eh, contra que, que, de cibersegurança nos últimos dez anos 15 anos vimos trabalhando muito, é, contra as atividades maliciosas na internet, muitos de vocês nos conhecem por nossos, pelos serviços comunitários que fornecemos através dos nossos programas de alcance de monitoramento e de vários outros serviços, serviços de pogons e vou falar um pouco sobre isso também se vocês têm um C cert vocês provavelmente conhecem é, este trabalho porque nós temos muitos programas aí o código BGP. A missão do código do Code BGP é de empoderar os nossos usuários em tempo real para saber o que está acontecendo com as rotas de BGP e previ, evitar os eh, sequestros. Eles fazem, eles trabalham em centenas de pontos ao longo do mundo em tabela de roteamento, para ver o que está acontecendo, sempre monitorando esse trabalho. Vocês têm aí o link para poder olhar nos nossos slides. O que é legal sobre o Code BGP é que é parte do DNA, do, da, da uma organização, do núcleo de uma organização, porque são é, todos aqueles que trabalham em projetos de código aberto. Temos Aqui são os criadores da Artemis, com uma série de informações. Esse pessoal realmente conhecem muito sobre é, BGP, roteamento de BGP. Então, o que são os boulgons? Os boulgons são tradicionalmente rotas que não deveriam estar na internet. Poderiam ser rotas que poderiam ser... Um então, o espaço de, Cigenate, espaço de endereços de CIGENAT e outros que estão alocados pelo IEDF e a IANA. Nós temos um serviço que a gente oferece, é o serviço de anúncio de, de BOGOS. E nós temos esses, não apenas os prefixos reservados, mas também os prefixos. É, Prefixos que são alocados nos uh, rios que tem como res... que não foram alocados, que estão na reserva. Então, antes de a gente alocar esse backup, a gente, ele, antes de alocá-los, eles mantêm isso e veem que está tudo limpo, tudo claro, antes de que eles mandem, eh, os devolvam para a comunidade. Então, nesse tipo de nesse tempo em que o, os routers ficam em uma espécie de limbo, os agentes maliciosos podem usar esses IPs, mas em geral esses endereços IPs não deveriam estar na, ta na tabela mundial de roteamento da internet. Aqui tem uma lista dos marcianos que são os vulgans. É, Vê que tem o... O, temos o, 19, o um espaço privado, tem as RFCs aqui que falam sobre espaço privado, sobre que é o 1918, tem outros espaços de endereços que são usados para testes e assim por diante e vemos que tanto para IPv4 e IPv6 tem esses, Marciano, nenhum desses prefixos deveriam ser mostrados na tabela global de roteamento BGP seja para IPv4 e IPv6 então o que podemos dizer dos ASNs dos Bogans, semelhante com os, prefi, as, os prefixos das ASNs, ASNs reservadas, não deveriam ser usadas, que são reservadas, não deveriam ser usadas ou publicadas. São reservadas para usos especiais por um RFC, não fazem parte de um bloco atribuído para um RIR pela IANA e não são alocados ao ler ou por nenhum RIR. Vocês podem aprender um pouco mais sobre isso, se vocês clicarem no link, então vão aprender mais sobre Boguns, Volgons e Marcianos. E aqui temos uma... É, lista dos ASN's reservados que não deveriam estar publicados na, é, mundialmente eles são não são é, tem vários que não são é, alocados então é, mas isso ocorre que varia e vocês deveriam ter sempre uma lista atualizadas esses aqui são para documentações e exemplos esses são ASN's privados e os temos os do últimos 16, os USNs dos último, últimos 16 bits. Então, por que é que nós nos preocupamos é, com os bogons? Em geral, eles são uma coisa que está ali visível por causa de uma configuração errada. Não configuraram, alguém não configurou o router é, corretamente. E, então, com um endereço errado ou um número errado e você está rodando você coloca um número e você está rodando num número diferente e isso aparece na sua tabela de roteamento, você redistribui isso para seu tráfego ou seus peers por BGP e isso em geral é um erro de configuração vamos tratar um pouquinho mais sobre isso depois também tem prefixos que não deveriam estar aí são de fato são prefixos reservados que não deveriam fazer parte da tabela de roteamento e os atores maliciosos sabem disso e os usam então eles vão injetar essas rotas na, na rota mundial de roteamento e vão usá-los para outras atividades maliciosas e ao injetá-los na tabela de roteamento e sendo aceitos por um peer ou por um provedor de tráfego, o que acontece é que então nós lhes eh, permitimos que o tráfego TCP ocorra. E também pode ser um endereço que pode ser usado para spoofing. Agora, se vocês querem eh, replicar, tem que ter um caminho que vocês, e tem que voltar quando você manda o pacote TCP, para a Lucimara, ela tem que conhecer um caminho para devolver esse pacote para mim. Então, ao injetar um Bolgon, um prefixo que não deveria estar na tabela de roteamento, colocando lá, então, então permite ao roteador dela é, como fazer para me devolver o pacote e eu posso usá-lo e alavancá-lo para atividades maliciosas. Os bogos ASN também podem ser usados para, para sequestro de rotas. Tem alguns prefixos que são usados como bogos IASN e, e foram anunciados esses prefixos com todos os ASN sabendo que eu não tenho os atributos ou habilidade para falar quem é a pessoa, quem é a organização que está anunciando estas rotas. Então, sem essa capacidade de ter atribuições, porque é, tanto o, o, o ASN e o não está é, documentado, então eu posso continuar e aproveitar isso para atividades maliciosas. Então, pensem se, se eu, mesmo que eu faça é, esses cuidados por BGP, me cuidando dos ataques, o, o alcance pode ser limitado, é, pode ser uma coisa regional porque eu estou como eu ouvi, assim, vou usar meus amigos do Brasil como um exemplo, se eu mando para ela e ela aceita essa rota e eles têm a capacidade de rotas, então pode ser que seja somente local para o Brasil, mas quando vai para Miami, ele vai ser filtrado por outro provedor de tráfego e não continue passando mas como ator malicioso o que eu posso fazer A única coisa que eu faço Eu vou eh, imitar um banco Fazer de conta que sou um banco no Brasil Eu vou estabelecer essa conectividade no Brasil Eu não, não não estou interessado Em colocar essa conectividade nos Estados Unidos Então então o que é que estamos vendo lá fora? O código BG Team Siren Code BGP Estavam olhando as rotas de Além de ver as rotas de monitoramento de, de roteamento Vamos ver o, o que mais que a gente podia ver Vimos centenas de informações Centenas de, ou milhares De anúncios de PSNs de Bogões, Que não deveriam estar Na tabela de roteamento global Ou também vimos é, é, Alguns é, Hoje de manhã eu estive dando uma olhada e tinha um monte de barra 20 que todos começavam com 10 e todos eram recebidos por múltiplas sondas de BGP na internet. E todos tinham muitos ASs no caminho. Então, múltiplos provedores estão transmitindo e redistribuindo estes IPs privados. Também encontrei IPs que atualmente são reservados dentro do RIR, faz parte dos, da lista de bogos, que também, estão, também não estão sendo filtrados, mas estão sendo redistribuídos. Está se colocando pressão nos peers para nos grupos de XP ou provedores de tráfego. Eu também achei números de AS que, não, é, que estão oferecendo o tráfego. Eles estão no meio do path AS e não estão sendo usados, como sabe, mas eles estão na metade desse caminho e agem como se fossem provedores transitivos para esse espaço e estão sendo deixados passar. Isso não, eles não deveriam estar ali. Os números AS reservados que só estão oferecendo tráfego, que estão no meio de um caminho AS, ou um AS Path. Também tem os dados dos RIRs que não estão atualizados. Eu tenho uma série de números de AS e eu não falo de quais RIRs eles são, mas tem, tem uma lista de números de AS no Ruiz do RIR, me devolve a resposta de que não encontra nem o registro, não encontrou o registro, mas esse AS está anunciando esse 73 tantos prefixos e tem fluxo de tráfego. Então, quem é que anuncia? E quando você dá uma olhada na, no AS de forma, no histórico do AS, você vê que o AS foi alocado ou atribuído a um provedor faz 20, 28 anos e foi atualizado também por última vez, 28 anos atrás. Mas, então, a informação do juiz, então, está em branco, não existe. Nós temos que estar Cientes disso? Nossa pesquisa está em andamento. Vamos ter mais para compartilhar ao longo do ano, porque vamos identificar muito mais é, coisas sobre as redes e os prefixos e vamos procurar é, montar uma lista de coisas que precisam ser consertadas. Algumas dessas coisas a gente já fez no, no relatório, mas eu gostaria de ter um pouco de uma atitude mais proativa para falar aos nossos operadores de rede. O que, que podemos fazer sobre isso? Os ISPs precisam validar os filtros externos, eh, os prefixos que vocês usam, isso é, os filtros que vocês usam para permitir que os prefixos saiam para os seus eh, vizinhos BGP, para peering ou tráfego ou para seus clientes, vocês precisam filtrá-los. Vocês precisam ter certeza de que os filtros estejam atualizados e vocês só permitem passar prefixos válidos. O que, que é um prefixo válido? Um prefixo válido que vocês identificam, sabem de onde veio, de quem, quem é o dono e que ele é legítimo. Não é um endereço privado não é uma coisa que não deveria estar aí vocês devem filtrar os seus downstreams, o que os seus eh, peers estão mandando para vocês. Eu trabalhei no ISP por eh, muitos anos, 17 anos, e Santa, às vezes eu eh, recebia eh, a cada semana ou a cada mês, por favor, atualize seu filtro. Eu disse assim, ah, é assim ok, vou atualizar meu filtro. Mas então eu fui ver se estava tudo eh, configurado exatamente, se meu provedor de tráfego também, sabe que tem que filtrar e assim por diante. Agora, honestamente, esse é o nosso trabalho. Nós temos que ter certeza de que mantemos esses filtros e os seus prefixos atualizados. Eu estabeleci, estabeleci um, um router da MicroTik para que seja um provedor de tráfego de teste e tenho uma tabela de tráfego, parece roteador, para ver o que os meus provedores de tráfego podem ver. Eu posso ver os anúncios de BGP e, e tudo mais. Também podem usar o, o feed de BGP de Borgon, do Time Simroup, para isso... É, atualizado, isso vai ajudá-los a não enviar tráfego para esses prefixos de bogon. Então vocês podem ter certeza de que seu eh, router vai, o roteador vai deixar ao lado, não vai deixar passar esses tráfegos que vêm com bogons, porque nós eh, nós temos 192, 1668 agora se vocês veem um endereço que não é esse, vocês vão querer ser, ter certeza de que vocês não, é, não jogam fora tráfego, que é importante interno. Então, vocês têm que é, ter cuidado e conhecer sua rede muito bem. Os RIRs têm que ter certeza de que é, seus registros de SNs e IP estão atualizados. O uh, um, meu pedido é se um ASN não foi alocado, deve se marcar como não alocado e não deixar um espaço em branco. Eu deveria ter uma resposta positiva ou foi alocado ou não foi alocado. E isso fica muito claro e não tem erro quando a gente vê. Alguns comentários finais. Muitos disto está ligado a... A limpeza da rede Nós acordamos de manhã A gente dá, toma um banho Não vai querer é, cheirar mal assim, mal assim na frente das pessoas E a gente não quer que a nossa rede Também esteja é, cheirando mal Então procurem que suas redes Não cheirem mal Que vocês validam as rotas recebidas Por vizinhos Incluindo o ASN de origem é, Garantam que vocês validam Que estão mandando aos, aos pares aos neighbor, é, Vizinhos de beijos é, isso não é um processo que se faz uma única vez, vocês precisam fazer isso permanentemente. Então, a cada mês, a cada trimestre, voltem a validar, é, atualizem seus filtros, tenham certeza de que as informações são corretas e válidas. Quando você tem um ISP ou um cliente que vai embora que vai para algum outro lugar, tenha certeza de que vocês vão remover toda a sua configuração de sua rede. Tirem tudo isso do, dos registros de roteamento, se vocês estão usando alguma ferramenta para rotear. E se vocês precisam de ajuda para configurar, sintam se à vontade de entrar em contato. Aqui temos este e-mail, outreach.simru.com. E nós não temos nenhum problema de compartilhar com vocês os nossos exemplos para ajudá-los a configurar e que vocês possam ter uma rede muito mais limpa, muito mais sadia. E também queria agradecer a Code BGP por sua ajuda e nos permitir dar uma olhada nas suas eh, tabelas de roteamento e os, todos os pontos que eles têm de roteamento e que a gente foi vendo juntos onde estão, de onde que vêm esses prefixos de BOGONS ou de ou de sequestros, foi um erro de configuração, é uma atividade maliciosa que está ocorrendo. Então, eu, a, o meu chamado para vocês hoje é, usem os momentos quando vocês vão para casa, falem com os engenheiros e falem com as demais pessoas também, falem com elas e passem a rever o que vocês estão colocando na tabela mundial de roteamento, o que, que é válido e o que, que não é válido. Então, removo, devem remover o que não é válido, de forma a não permitir que, que os agentes maliciosos possam instalar esses bogus ou fazer sequestros, fazer atividade maliciosa. Tendo acabado com isso, me pergunto se alguém tem perguntas aqui. Eu tenho um, um dispositivo de tradução, então, se vocês querem fazer perguntas em espanhol ou português, português sintam-se à vontade porque o tradutor vai me o intérprete vai me dar as informações exatas sobre o que vocês querem aqui apareceu Carlos meu Deus eu vou falar espanhol que assim é mais fácil para todos eu não tenho uma pergunta primeiro eu tenho um comentário que eu acho que ah, essa ideia de validar os bogus de ESN é muito, de muito valor e é uma coisa que todos deveríamos começar a fazer. Eu tenho um comentário sobre o arquivo dos RIRs. Você, John, fala que nós deveríamos marcar que são não alocados. O arquivo dos RIRs não existe o estado unassigned. Tem allocated, assigned, available e reserved. Então, como comentário para todos, os únicos sistemas autônomos que deveriam ser visualizados na tabela de roteamento são os que estão marcados como allocated ou assigned. Os reserved não deveriam ser vistos e os available também não, porque são available para serem alocados. Então, tem uma dificuldade que é que às vezes nós... Não sabemos se o sistema autônomo foi alocado ou não, se alguma organização recebeu alguma vez um bloco de sistemas autônomos. Não sei se existe o caso, mas poderia acontecer que recebeu um bloco de sistema autônomo para subalocar. Nós poderíamos não saber se foi alocado ou não. Poderia aparecer como allocated, mas é um caso bastante é, difícil que deveria acontecer muito poucas vezes. Então, com essa ressalva, qualquer erro que você, John, ou qualquer outro encontrar no arquivo do LACNIC, informem-nos, por favor, porque houve casos que tinham espaços eh, legados que era preciso corrigir porque não estavam bem refletidos no registro. E para nós, às vezes, é difícil perceber. Se vocês identificarem situações como essas, por gentileza, nos mandem essas informações. Obrigada. Obrigado, Carlos. Então, para responder a, a, a alocado, atribuído, disponível, o, o que eu queria falar era assim, eles não parecem ser uma, um problema do LACNIC, é independente de qual é o RIR, mas eram esses que tinham sido alocados previamente para organizações, se a gente vai atrás, como esse que eu falei, de há 28 anos, ele foi foi atribuído a, a faz uns 28 anos, e nos registros históricos, vocês veem nesse caso, que que tinha 28 anos, a última atualização, quando você vai no RIR quem é, o, quem é ele, vocês vão colocar esse número de AS, vocês vão encontrar não tem registro então a minha preocupação é como é que a gente verifica como está na tabela de roteamento eles estão agindo como eles oferecem eh, serviços de roteamento, como sabemos quem são eles, como falamos com eles se precisarmos e na minha opinião deveria ser não, não tem resposta, não deveria ser não tem resposta, deveria ocorrer uma resposta positiva que vem do Banco de, da, banco de dados, agora está disponível, está reservado, está de forma que a gente possa saber qual é a situação desse AS. Isso é o que eu estou tentando transmitir para que a gente possa realmente saber qual é a situação desses... Dessas... Desses, será que a gente pode é, ligar o microfone? Sim, muito claro. Minha única preocupação é que, como o, fala do Estado Anassai, não alocado, não atribuído, é, só existem esses quatro estados que eu falei. É só se vocês procurarem a nossa site, vocês não vão encontrá-los. Vão encontrar os quatro que eu falei. E é importante entender a semântica desses quatro estados. Eu concordo totalmente com o John, que tem coisas muito antigas nos bancos de dados, que ficaram em alguma migração de bancos de dados ou de papéis para bancos de dados. Embora existam nos registros históricos, ficaram em branco. Então, reitero, se vocês encontrarem esse tipo de coisas, por favor, nos avisem para que possamos corrigi-las. Eu acho que é uma das coisas é, fundamentais, importantes para os rios é manter o registro e o juiz atualizado. Totalmente. Como uma pérola, sim, no evento de LACNIC em Lima, assim, eu acho que foi em 2015, a gente recuperou um AS que fazia 18 anos, tinha sido alocado e todo o registro tinha se perdido. A gente fez uma representação semelhante a essa. E a pessoa que tinha feito esse registro a primeira vez estava na sala, chegou para falar com a gente e a gente conseguiu regularizá-lo. É só uma breve pergunta. Foi interessante essa questão dos Bogons. Eu estive vendo a questão da configuração de diferentes vendors. Eu uso muito o MicroTik, por exemplo, para o Remote Address, como eu posso me comunicar com alguém de vocês para fazer essa configuração, se eu quiser implementar essa questão para me proteger dos bugs? Com certeza. Então, aqui, esse é o e-mail para você entrar em contato conosco. outreach.com.br cymru.com Mande um e-mail, refira no e-mail que você estava aqui na minha apresentação e eles vão mandar o e-mail para mim, eu vou ajudá-lo. Muito obrigada, disponha. Mais alguma pergunta ou comentário? Ainda temos alguns minutos. Eu sei que tem perguntas por aí, eu sei que vocês estavam se perguntando. Será que eu faço essa pergunta? Será que não? Não fiquem acanhados, perguntem. Bom, eu acho que isso acaba, conclui a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, John. Obrigada, John. A seguir, vou convidar para subir aqui a Eric Dias, que vai apresentar sobre Meraki no setor público.